Vi nas suas postagens do Instagram que o partido tem a responsabilidade de informar até as sobras de campanha que não recebeu. Como assim? Onde é que eu vou fazer esse levantamento? Exatamente isso. A 23604 é claríssima. Ela diz que a direção partidária tem a obrigação, está incumbida, de reconhecer contabilmente o direito ao recebimento dessas sobras identificando as campanhas que estiverem obrigadas à devolução e tem que apresentar nota explicativa com detalhamento das, dos bens e materiais permanentes, e eu até copiei aqui ipsis literes para falar para vocês, indicando ações e providências adotadas para a cobrança das sobras não creditadas financeiras ou não transferidas, no caso das não financeiras. É obrigação do partido, na hora de entregar a prestação de contas agora, teve eleição municipal em 20. Ninguém tá falando disso. E isso vai ser cobrado de vocês. O SPCA analista tá aí. Já tá aparecendo. Já, já vai ser autorizado a utilização. E vai ser item de confronto. Vocês vão ser cobrados disso. Onde é que vocês vão saber? Vai no Divulga Cândido Contas, uma sugestão. Lá você vai ter todos os candidatos do seu partido, todas as sobras de campanha, financeira e não financeira, quem teve, quem não teve. Você vai fazer a checagem, o que foi recebido, o que não foi, e faça do jeitinho que fala lá na 23604. Eu grifo muito essa parte aí, indicando ações e providências Adotadas para a cobrança das sobras financeiras e não financeiras Sensacional Essa é uma parte que eu gosto muito da resolução Tem umas outras, delas, tem umas outras partes delas que eu não gosto não